Gostou que eu já entrei com o board, cronômetro, voltinha 1:30 luxo para quem vai andar lá é legal se basear. Eu tenho um vídeo muito antigo aqui que foi acessado muitas vezes 2015, então é realmente a data do vídeo é a última vez que eu andei lá e eu virei 32:0 nesse vídeo com a ZX6 antiga a Angelina. Então quem não viu pode assistir aí também que é uma referência na pista naquela época tinha uns cones marcando tal, não sei o que, porque o asfalto tava meio cansado da vida que ela tinha levado, então a gente não podia passar ali porque era perigoso. E aí agora eu consegui fazer o traçado, né? Do jeito que tem que ser. E claro que teria, daria para melhorar muito, mas... Pelo como foi, eu cheguei na sexta, sábado classificatório com corrida e corrida, tô satisfeitíssimo. Dois quartos lugares aqui, tá ótimo, excelente. E aí, como eu falei, depois de seis anos, baixei dois segundos luxinho, né? E é isso, ó. Isso aqui, inclusive, é o Toféu lá que eu andei na época. Então, deixei tudo goiano aqui pra vocês. Tá luxo ou não? Fica com mais uma volta, filhinho. Você gosta, eu sei. No cronômetro pra você. filho, é isso, né? Duas voltam em 30 pra você tá luxo? Então tá, então dá um curte e compartilha com os brothers nos grupos aí que vai andar em Goiânia, pra dar uma iluminada na mente, certo? Tem pouca coisa no YouTube de board em Goiânia, 636 então não tem, agora tem luxo, dois luxo, três luxo quatro luxo, é isso, filhinho ai, pronto, Goiânia é pra você o calor intenso mas olha a temperatura, como ficou no pelo <risos>